Boa tarde, galerinha. Estamos aqui na Marizia, rodando sem sentido, sem caminho definido, sem objetivo, apenas gastar gasolina. Fazer o quê? Um rapaz solteiro livre desimpedido <risos> ou seja <risos> forever alone tem ninguém para companhia é isso mesmo a maioria dos colegas é tudo casado já procura um brother pra dar um rolé esporádico assim não acho tudo bem, tudo bem, tô reclamando. Não pode reclamar, não. Tudo seu tempo, tô pensando aqui, dar um pulo lá na barra. cara é foda, é né? que eu já trabalho na, na Undina. Então, até quando folga, passa perto do trabalho. Outro dia um camarada chamou pra dar um passeio na... Onde foi? Porra, Monte Serra, Ribeira, Morfim, Cidade Baixa. Eu negão, moro na Cidade Baixa, velho. A gente só vai ler com tudo, eu passo pela contorno todo dia. Véio. A gente passa na barra, porra, velho. Eu tô ali do lado. Recusei, né? Recusei o passeio porque. <risos> é, velho, seu passeio é meu, minha rotina. Não tem muita graça pra mim, não. Ah, ele, claro, né? Mora em Lauro. Então, vir pra cá é, é um passeio mesmo. Pra mim, não Ai Blitz Tem Salvador aí pra pegar no pé de todo mundo Aí, e tá montando agora, né? Tá chegando o guincho De Porque não dá, né? Eu só acho meio furado os testes. Pô, isso aqui é um perigo, velho. Esse cara tá dando a raia. Puta tá que pariu, velho. Entendo porque a prefeitura não toma uma Uma atitude pra coibir isso Ou limitar Aí, porra, onde tem raiva, Essa desgraça desce aqui Pega o pescoço de um A outro onde tá Foda, meu irmão Bem. Não vi. Então vamos cá chegando no Costa Azul. O Costa Zibes para os mais preocupados. Parece muito. Mas não é o Silvio. aqui da onde velho ai ai estigou agora a curiosidade fudeu tem que passar poderia subir aqui por trás desse hotel né aqui também não é mais tão novo 60 né? porque tem um radar ali atrás Aí, cá no final dessa mesma via já tem outro radar ó aqui aqui, né? Cara, essa semana vai ter lá na UFPA o Fórum Social Mundial. Previsão de mais de 50 mil pessoas. Dentre elas, Lula, Dilma, Chico, Cuarque, Mujica. Eita, que aquilo vai encher de... de, de petista comunista aí vai ter os malucos os Bolsonaro eita meu Deus do céu aquilo vai ficar um inferno ou não né posso perder meu otimismo mas eu tenho, tenho mau pressentimento enfim vamos ver se tudo dá certo oremos e aí quantos minutos Sete. A gente vai na manhã, né, precisa de desespero, até porque o radar não deixa, vamos avançar aqui na manhã porque tem quatro sinales lá atrás fechadas, a daqui da frente abriu agora, aí abriu mais um, olha lá, pra tá abrindo devagarzinho, Para ele. agressão. Isso, abriu aí de cá, a próxima tá fechada, todo mundo se agrupando, deixa eu buzinar pra sinalera pra ela abrir, viu, é. sinalera, cheguei, obrigado nega, você, é um doce, aqui tá em modo AP que é modo AP, não é Access Point. É, também não sei, não vou chutar. tinha pá, pá, pá, que a é gente é educado. Outro radar. Ó, cá que eu fiz a vistoria da minha... O seguro Tempo que era uma loja da Michelin, hoje já é Bridgestone. Opa, reduz. Esse povo está reduzindo. A menina dirigindo, oh, meu Deus, que medo. O problema não é gênero não, viu? que era uma menina, menina, menina mesmo, Eu tinha cara de uns 17 anos, tinha medo. Bom, mas ela tá no direito dela, o direito permite que ela toque terror, então foda-se. Pam hey, Tiraram, só a sinaleira. Em alguns pontos a prefeitura agiu correto, tirou os radares, em outros também tupiu, parece que comprimiu. E trecho com menos de um quilômetro com três radares. Bom, eu sou da base que tem um princípio. Não dá para passar, mas prefiro parar. Porra, deu fome agora pra caralho, velho. Eu já tava com fome, né? Só que agora... Tô com fome e sentindo o cheiro de... De acarajé frito. Porra, idiota, né? é frito, claro, né? Que toda já é frito. Ó é o cachorro, eu vou cair. Me empurraram aqui, Essa uma viazinha que eu não tenho costume de pegar Essa aqui Dá pra dar vontade De subir a cardeal da Silva Cancela a barra Tô pensando, pensando, pensando Decide rápido, tem menos de 50 metros mano. Cardial, barra, cardial, barra Cardial, barra, cardial, barra vou oh, na barra porque eu tô com fome A cardeal não tem nada pra comer detalhe que eu peguei esse acesso aqui outro dia, eu não, não conhecia. Eu sempre pegava um caminho completamente diferente. Por exemplo, eu tive que ir, ir para a federação. Dia desses e vinha da do Imbuí. Aí eu, eu ia fazer o caminho básico, né? Sai daqui, pega aqui direto, aí até a barra, subir a ladeira da barra, chegar no Campo Grande e depois né? aí sim desci o Canela. Desceu Canela. Depois. Federação. A sério, não, sei, não pá. no Rio Vermelho ali é só subir direto. Você já vai sair na Federação. Eu, porra. Não sabia. Aí, quem me falou foi até o garupa. Eu. <risos> Primeiro retorno eu peguei logo. Não, eu vou conhecer esse caminho. Eu, gente, eu vou deixar passar nada. E aí foi. Eu, eu, tenho, eu quero chegar no final dessa rua véio. Quero saber o que é que tem lá Ah, hoje não Mas parece que é fechada. Não, não tem nada não. Mas eu nunca fui Eu gosto de conhecer os locais Eu joguei muito RPG na vida E eu gostava de abrir mapa sempre fui da política de que o mapa tem que ser aberto. Por todos os lados, todos os caminhos. estou andando aqui, eu não estou nem prestando atenção onde é que tem radar, onde é que não tem. E sabendo aonde eles estão, mas não me atentando a manter a velocidade. Acho que é porque eu já estou andando devagar, né? então não preciso me preocupar com isso. Já estou domesticado. Oh glória! Eu trabalho aqui socorresse. Demorou, demorou. Pera aí, Me assuste, Não não. Tá vermelho. Verde. Não tá verde pra gente. Galera, vou interromper, porque já tá chato esse vídeo. Que não chegou na barra, mas... Se é tem aqui uns minutos antes de chega na barra, né? Então vamos segurar. Vamos dar escada de leve, então. O Dina tá bom já né a gente encerra aqui e faz outros beleza então é isso aí pessoal aqui para lá nada diferente a ah, sério fechou de novo para mim ah então vou interromper o vídeo não dá certo não, não tá dando certo Tô dando devagar que é que daí? Ó. todo mundo fecha para sua cara é, então vou segurar aqui, galera. Um abraço pra vocês, pra não estender muito. Valeu, tchau, tchau.